E aí galera, beleza de Nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, você está escutando esse barulho. Ai cara, isso aí é um alerta. Era pra gente sair da cidade a tempo! Caraca, mano! Eu tô escutando explosão, eu não, eu não creio que Que ele tá aqui! Ele tá ali, véi! Meu Deus! Eu o maior de todos. Peraí, peraí, vambora. A gente precisa sair da cidade. Caraca, moleque. O que, que tá acontecendo? Oh, my... Mano, eu ia começar o vídeo e começou a tocar a sirene. Noticiário na TV, galera. Noticiário na TV que um tornado poderia chegar aqui em Los Santos. E a gente se arrumou aqui pra ir embora. Tá chovendo demais, tá relampeando. E olha lá, cara. Não dá pra ter... No... Mano, tá perto da gente. Nossa, eu tô vacilando aqui. Eu tô vacilando aqui, eu tô vacilando. Sai. Nossa, tá sugando tudo. Ih, não! tá aí! Não, não, não, não, não, não, não, não. Caraca, meu amigo. Meu Deus. O carro tá funcionando ainda. Mas tá me puxando. Não, não, não, não. Uh! Tô tentando segurar, galera. Não, não. Meu Deus, tá puxando. Ah! Olha a situação do carro, velho. É o maior tornado que já existiu. Caraca. Sai, sai, sai, sai. Vem, vem, vem, vem, vem Vem, gente Caraca Entra, entra Ih, cara, esse carro aqui é duas portas, mano Não, é quatro portas, é quatro portas Entra, entra, entra Entra, entra Entra, mulher Meu Deus Ô, ônibus galera desvira carro desvira carro o que, que tá acontecendo velho desvira é o maior tornado de todos velho desvira carro meu Deus aí aí Ih, o carro tá sendo tá sendo arrastado. Meu Deus, que é isso, cara? Que é isso? Caraca, sério, velho? Tá puxando para trás? Não! Ah! ah! Caraca, onde pra onde eu fui, velho? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Galera, não sei se eu consigo sobreviver a esse tornado, velho Vamos tentar sair daqui Meu, minha nossa Vamos lá, vamos lá oh, vai dar muito ruim isso aqui, cara Meu Deus, onde o tornado me jogou, cara? Mano, a, se eu sair do carro é pior Se eu sair do carro é pior se eu, sa, eu sei que se eu sair desse carro aqui O risco de, de sobreviver vai, vai ser muito pior olha, olha o vento Bom galera, consegui sair de lá O tornado tá em cima da gente, mano Vambora, vambora Caraca, é o maior, é o maior de todos, mano Olha os carros sendo jogados aqui, mano a gente precisa pegar um avião pra ir embora Olha lá, olha lá, cara Olha lá, velho Vamos lá, vamos, vamos Vamos pro aeroporto pegar um avião e ir embora Embora da cidade, mano Vamos lá, gente Ah, mano, tá ali, velho Ele tá ali, mano, ele tá ali ele tá ali, cara. Meu Deus, não tem nenhum avião aqui. Ele tá muito perto, cara. Cadê minha família? Bora, gente. Entra, entra, entra. Olha a situação do carro. Esse pessoal é muito lerdo, mano. Vamos ver se a gente acha um avião aqui, cara, pra ir embora. Mano, é muito rápido esse tornado. Esse avião aqui tem lugar pra quatro pessoas. Vamos ver. Vamos ver se tem. Entra aí, gente. Não sei se tem lugar pra quatro pessoas. Caraca, velho. Olha lá, mano. Entra, entra. Não tem! Não tem, não tem. Caraca, velho. Aonde tá aqueles aviãozinhos que fica aqui, mano? De quatro lugares. Entra, entra, entra, entra. Olha ele ali, velho. Tá chegando aqui. Tá com o tele guiado em mim, só pode. Aqui sempre fica uns aviões. Ui, tá explodindo tudo. Um helicóptero serviu também. Vamos lá, vamos lá. Olha lá! Sempre tem uns aviões aqui. Minha nossa! Travou. Travou tudo. Oh my. Caraca, essa sirene é muito chata. Não tem nenhum avião aqui, velho. Olha isso, se perde no ar. Ai, bati. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar. Vamos tentar pegar um. Não tem, mano, aqui sempre tem avião, velho. Não tem como ir embora se não for de avião Que estranho Caraca Não tô achando um, galera Olha os carros aqui, ó Que o Tornado jogou Ali, ali, ali, ali, um avião, um avião aqui Vamos parar o carro aqui pra não atrapalhar Vamos tentar fugir, galera Vem, gente, vem, gente Vem, vem, vem, vem Não tô vendo mais o tornado Ali, cara, olha ele Vambora Eles entraram? Entra, entra Vai, mulher Entra Meu Deus Entra, não tem lugar pra... Hum? Meu Deus Entra não, não acredito que esse avião não tem lugar pra mais uma pessoa Meu Deus, eu vou ter que ir embora Vou ter que ir embora Paciência, velho Olha a visão Vambora, vambora Ai, caramba Ali é a pista, a pista aqui Nossa, a gente que deixar a trace, velho Vambora Aí, aí, aí Vambora galera Ih caramba, a polícia tá vindo atrás de mim porque eu roubei o avião Vambora, vambora, dane-se Não Meu Deus Não acredito, velho! Explodiram o meu avião, maluco polícia desgraçada galera meu avião explodiu olha o tornado mano olha o tamanho disso aqui velho infelizmente não conseguimos fugir e para finalizar esse vídeo olha como o buga chegando perto olha isso caraca o bicho tá gigante para finalizar o vídeo bora ó oh deixa chegar. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Bom, esse foi o vídeo. O maior tornado. Esse é atualizado de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral e pela até a próxima. Fui.